Bem gente, estamos aqui meu caro Davi com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos Que estende até Jacareí, Santa Branca, Igaratá e Caçapava Wesley Weller Gonçalves Bom dia Weller, bem vindo hein Opa, bom dia Davi, bom dia Lano Obrigado aí pelo espaço para a gente estar tá falando das lutas da nossa categoria E que luta né Começando o dia de hoje, <risos> qual é a luta de hoje? Então, Lano, nós temos, neste momento, uma greve ocorrendo na fábrica metalúrgica Ardag. É uma fábrica do setor de estamparia. Em resumo, é a empresa que fabrica latas de cerveja, como, por exemplo, a lata que vai para a cervejaria da Heineken. E os trabalhadores tomaram a decisão de entrar em greve ontem. A gente estava fazendo assembleia com os trabalhadores do segundo turno, às 18 horas. E vale destacar que a nossa campanha salarial é 1 de setembro. E a gente inicia as negociações com o sindicato patronal, porém o que foi oferecido lá não contempla os trabalhadores. Uhum. Desse setor de fabricação de latas, de estamparia, nós já celebramos o acordo com a BAU, que é a concorrente. A BAU, no caso, fabrica as latas de cerveja uhum. da Ambev, que é a Brahma e a Escol onde os trabalhadores tiveram a conquista de 10% de reajuste, manutenção dos seus direitos e também um vale-compra de R$ 500 reais para o mês de novembro. E nós entramos em contato com a empresa Ardag fazendo a mesma solicitação. Porém, a empresa não quis sentar e abrir um processo de negociação junto ao sindicato. Então, por isso que temos hoje esta greve na Ardag. E a Ardag a fica em Jacareí. Ah. Ela tem uma jornada de trabalho, só para vocês terem ideia, onde os trabalhadores trabalham 4 dias e folga 4. Muita gente pode falar, poxa, que bom folgar 4. Porém, a jornada de trabalho ali é de 12 horas. O trabalhador que entra às 6 da manhã sai às 6 da tarde. O que trabalha às 6 da tarde sai às 6 da manhã. E como é quatro dias consecutivos, se cair no feriado, se cair no sábado, no domingo, no aniversário da sogra, no aniversário do filho, tem que ir trabalhar. No então, é Coringa. uma jornada, jogo do Coringão, o cara está na escala para trabalhar domingo, tem que ir domingo. É uma escala pesada, porque na maioria das empresas, os trabalhadores trabalham de segunda a sexta. Quando tem um feriado, faz uma compensação para emendar o feriado. Então, essas fábricas que fabricam as latas de cerveja que nós temos na cidade de Jacareí, tem uma jornada de trabalho muito pesada. Então, é justo que o trabalhador não queira ficar... Só com a inflação, que é 8,83. Os trabalhadores estão solicitando 10% de aumento e a Ardag é uma multinacional irlandesa que tem total condição de atender esta reivindicação dos trabalhadores. Ardag é em Jacareí fabricante de latinhas para cerveja, para a empresa Heineken. que um Exato. dia foi aquela famosa do baixinho. Lembra aquela é... famosa cerveja Isso. do baixinho? É? O encrenqueiro. Aquele cara um dia foi me dar uma entrevista, rapaz, foi tão mal criado, viu? falei, não tomo mais a Kaiser, não tomei, agora é Heineken. <risos> o, o, e quantos trabalhadores tem a Ardag? É cerca de 250, mais ou menos, hum. os trabalhadores do setor de produção e também os trabalhadores do setor administrativo. É a primeira greve da história desta empresa. Primeira greve, isso é importante... A greve ela foi aprovada por unanimidade pelos trabalhadores. A gente até colocou a opção, nós vamos fazer uma paralisação de duas horas ou a gente entra em greve por 24 horas. Os trabalhadores votaram entrar em greve por 24 horas, então começou ontem às 18 horas e neste momento está seguindo a greve também com os trabalhadores do primeiro turno. A campanha salarial é o momento que o trabalhador tem, ele está reivindicando o seu aumento de salário. E existe uma birra na nossa categoria que é justa. Quando a gente iniciou as negociações da campanha salarial, a inflação estava 12,9%, quase 13%. E aí teve esse período de deflação. E o INPC oficial acumulado do mês de agosto, que é o oficial para a nossa database Está com 8,83. E os trabalhadores falaram, poxa, mas estava com quase 13. Agora cai para 8. E agora em setembro reduziu menos ainda, já está na casa do 7. Então, a gente sabe que é por causa da eleição que acontece no nosso país, que teve a redução no preço dos combustíveis, que isso faz com que automaticamente reduza o preço dos alimentos como uhum. parte de uma jogada eleitoral. Agora, quero ver, depois que passar a eleição, se a gente vai ter essa inflação aí de 7, 8, estão dizendo que vai cair ainda mais para os próximos meses. Então, foi uma jogada eleitoral. E é justo que o trabalhador fale, opa, estava acima de dois dígitos, eu quero, no mínimo, dois dígitos. Que no caso é a reivindicação de 10%. E além da Ardag, a gente está fazendo assembleias em toda a nossa categoria. Amanhã vai ter uma Assembleia Geral no sindicato, às 15h30, uhum. onde a gente vai debater com o conjunto da categoria quais serão aí os nossos próximos passos de luta, quais serão os acordos que dá para a gente aprovar no sindicato patronal. Agora, o que a gente está vendo é uma grande disposição de luta em toda a nossa categoria. Teve greve também na Armico em Jacareí, onde os trabalhadores tiveram conquista. Na Gerdau, os trabalhadores votaram aviso de greve e teve a conquista da volta do Vale Alimentação, na GM saiu também Vale Alimentação, então é o trabalhador fazendo luta para ter aumento de salário que a gente acha que é justo. Ernesto Dual da Ponte está aqui acompanhando o programa. Mandar um abraço também para a Rosa, do Secov, está antenada aqui no Radar Noticioso. E o Beni Vieira, presidente da cooperativa da Coopero Leite e Cooper Abraço, Beni. E o Calmão Modas, grande Calmão Modas. Grande Calmão, netro... Não, trato no guarda-roupa. Para magrinho e gordinho, hein? É, vou lá buscar umas roupas, umas camisas novas no Calmão Modas. Eu tenho aqui uma pergunta que vem do Vanderlei das Chacras Reunidas. Para você detalhar como é que é essa história desse horário, nem eu conhecia... 12 horas a cada quatro dias, depois folga quatro dias. Por que tem aquela chamada, é, lê isso, lei aquilo, isso é legal? Isso... É uma jornada diferenciada que o sindicato é contra. Porém, a gente vota a proposta com o trabalhador e na democracia operária são os trabalhadores que decidem. Hum... Na Ardag é a jornada 4 por 4 Trabalha quatro dias e descansa quatro, só que é uma jornada de 12 horas. A BAU, que eu citei, que a gente celebrou o acordo, também era 4 por 4, 4 por 4. E teve a reivindicação dos trabalhadores para mudar. Então, hoje, na BAU, é 3, 2, 2, 3. É uma jornada maluca. Trabalha 3, folga 2, trabalha 2... Folga 3 foi uma reivindicação, houve esta alteração. Mas é 12 horas, é uma jornada pauleira. Inclusive, na BAU, nós temos um diretor do sindicato, o companheiro Lucas Francelino, que era aqui dar parabéns para uhum. esse companheiro, entrou para a direção do sindicato na última gestão. E toda essa luta e esta mobilização que a gente tem nestas empresas fabricantes de lata, no caso a BAU, que é onde ele trabalha, e a ARDAG também, que é onde ele conduz a luta sindical, então, parabéns aí para o nosso companheiro, entrou no nosso time com tudo, entrou jogando, é um grande companheiro guerreiro que é responsável aí por essas duas fábricas na cidade de Jacareí e a é quem está à frente à luta. Então, parabéns aí, Lucas, grande companheiro, dirigente do nosso sindicato. E o nosso time é assim, nós somos 41 diretores no sindicato, tem o presidente, que é quem fala institucionalmente, geralmente sou eu que concedo as entrevistas, mas no nosso funcionamento cotidiano, é 41 companheiros e companheiras, 41 valorosos camaradas que dedicam a sua vida em prol da luta dos trabalhadores. Dona Neuza, do 31 de março, manda um abraço para o Dantas. Opa, também, o Dantas é dirigente nosso na região da Zona Sul. A gente divide a condução do nosso trabalho sindical pelas regiões e na Zona Sul aí é o Dantas, que é o responsável. Em Jacareí nós temos como responsável o companheiro Nilson, mas quem toca as fábricas de lata, junto com o Nilson, junto com o Celhão, junto com o Cris, junto com o Cassal, cidade de Jacareí aí, nós temos um time altamente qualificado que conduz muito bem a luta sindical por lá. Dona Cristina da Vila Ester, obrigado aí pela audiência. Tem aqui também um recadinho do José Rocha, presidente dos moradores do Campo dos Alemães. Saudação carinhosa também para o Marcão, está lá no Interlagos ouvindo o programa, na agradável companhia da esposa. Ô Marcão, obrigado pelo convite, viu? Que comida gostosa, rapaz. Eu fui lá na chácara dele, na beira do Vidoca. Olha aí. O Vidoca nasce na chácara dele, é uma beleza. Eu bebi água do Vidoca, limpinha, porque depois que passa pelo aterro e vem por aí... Meu Deus do céu, é uma carga de esgoto que dá até medo. Olha, tenho aqui um, um, um, um recadinho, não sei se você está por dentro desse assunto. É, o Fabiano, de Caçapava, essas jornadas têm o respaldo da CLT? Então, é uma jornada diferenciada. Por ser jornada diferenciada, tem que ter a assinatura do sindicato. Como eu disse, nós somos Contra. Nós achamos que tem que trabalhar de segunda você, a sexta, você inclusive, é o sindicato. Sim, sindicato. É a posição política do sindicato. Tá. Porém, a gente vota. Tem alguns trabalhadores que gostam desse horário, porque falam, poxa, por mais que é quatro dias trabalhando, 12 horas, depois uhum. eu tenho quatro dias de folga. Agora, para mim, particularmente, não tem preço, como você falou, uma final do Coringão, você poder assistir <risos> com seu amigo no boteco, tomando uma cerveja e comendo um tira-gosto. O aniversário do seu filho, aquele batizado que você participa num domingo. Para mim não tem preço essas coisas, entendeu? Aquele aniversário de casamento. E quando você está numa jornada dessa, é isso. Tem os quatro dias que você tem de folga, que tem gente que gosta, boa. Agora, os quatro dias que você tem que trabalhar, o dia que cair, você tem que ir. Para nós não tem nada mais valoroso do que o trabalhador ele ter também direito a ter lazer, ele ter direito de poder ficar com a sua família, ter direito a descansar, ter direito a poder participar de uma atividade cultural. Então, isso para a gente... Não tem preço. É outra demanda, que é óbvio que o sindicato vai estar lutando junto com os trabalhadores para que mude. Para nós tem que reduzir a jornada de trabalho. O trabalhador tem que trabalhar seis horas por dia e não doze, como acontece nessas empresas de lata. É uma super exploração. Tanto a Ardag, que hoje está neste movimento de greve lutando por aumento de salário, como também na Bal são empresas onde existe uma produção que é muito sacrificado os trabalhadores para estar tá lá na boca da máquina, como diz a peãozada, para estar tá produzindo essas latas. É pauleira para caramba trabalhar nessas empresas de estamparia que fabricam latas de cerveja, de refrigerante, esse ramo aí de embalagens. Renato Zeca também está aqui acompanhando o programa, é publicitário, está na Vila Bandeirante, na Grande São José. Obrigado também para o... O seu Arnaldo da Vila São Bento, está aqui antenado conosco. O Júlio, opa, no Bosque dos Eucaliptos, dizendo o seguinte: olha, eu gosto dessa jornada porque durante os quatro dias que eu estou de folga, eu vou lá para a colônia do sindicato. Opa! Está <risos> aí, ó. Tá aí, uma boa opção de lazer. No dia, Caraguá, no no dia alemão, de né? folga. Opa. No quiosque do alemão. Oh, é bom, saudoso, tem que ter direito alemão. a ter o lazer também. O quiosque, Mas é sim. isso, é muito importante ter essa greve. É a primeira greve que tem na história da Ardag. A Ardag fala que não negocia direto com o sindicato, é capital, que é a negociação. Holandês, né? Irlandês. Irlandês, Irlandês. Irlandês. Diz que não negocia com o sindicato. Agora, vamos ver, né? Também ela nunca ouviu o silêncio das máquinas paradas como acontece neste momento, nesta greve que é muito importante para a nossa campanha salarial. E a gente está fazendo aí a corrida em toda a categoria. Nós temos a Avibraz, que segue de greve, é uma pauta diferente, porque é a questão do atraso de salário, então existe o um movimento grevista na... A Vibras e, neste momento, esta greve na nossa campanha salarial. E a gente tem aproveitado também o momento da campanha salarial para a gente estar discutindo política junto com os trabalhadores. O a gente Rogério está no cenário está no eleitoral, eleitoral e a gente tem a nossa posição. Não houve acordo com o governo do Estado para liberar o dinheiro para pagar o pessoal da não, a Vibras? Não, a Vibras não tem nada ainda, uma situação ultra delicada. Estava falando aqui em relação à questão da situação eleitoral no nosso país, uma eleição de segundo turno. Eu fui candidato a deputado federal, uma grande experiência pessoal e política na minha vida, não me arrependo de nada. Se cancelar a eleição e falar que amanhã tem outro, eu sou candidato de Lá novo. Dentro. Porque é um momento importante para você estar fazendo aí a disputa ideológica junto com os trabalhadores. E o PSTU, que é o partido que eu milito, lançou sua chapa própria no primeiro turno e agora no segundo turno a gente tem a seguinte posição. Nós não concordamos programaticamente com o PT, tanto que apresentamos as diferenças através das nossas candidaturas no primeiro turno. Agora, uhum. no segundo turno, com a ultradireita, que é Bolsonaro e no caso o Tarcísio, a gente está fazendo a campanha... Com voto crítico, o que, que é o voto crítico? Que você não concorda com o programa agora. Contra Bolsonaro, nós vamos votar 13 no Lula. Contra o Tarcísio, nós vamos votar 13 no Haddad. E a gente está fazendo o debate junto com a nossa categoria, principalmente por causa das liberdades democráticas. O Bolsonaro, ele faz discurso autoritário, ele faz ameaças golpistas. Então, hoje, se o trabalho. Existem liberdades democráticas E nós achamos que com o um governo de ultradireita Isso pode ser colocado em xeque Então por isso que a gente chama o voto crítico no PT No segundo turno E a gente está fazendo o debate político Junto com os trabalhadores dessa nossa posição O Daniel de Jacareí está dizendo aqui o seguinte Daniel Ribeiro O fato de vocês apoiarem o PT Não está apoiando o comunismo? Olha só O PT Ele não tem nada de comunista na nossa opinião nós do PSTU defendemos o comunismo. O problema é que hoje em dia a gente vive numa situação de tanta fake news, a gente vê tantos absurdos. O que é ser comunista? Vamos lá. Não existe hoje no mundo nenhum país comunista. Eles falam que a China é comunista. É o Partido Comunista Chinês. Tem o nome, tem a letra C de comunismo. É PCC, assim como no né? Brasil tem também o PC do B, que na minha opinião não tem nada de comunismo também. Você ser socialista, você ser comunista, é simplesmente você defender que todo mundo tenha direito de comer. Que todo mundo tenha direito de se vestir, que todo mundo tenha direito de ter a sua casinha, de ter um sítio para descansar no final de semana, poder ter lazer e não uma jornada como essa de 12 horas que existe nessas empresas de lata, conforme eu falei. É que a forma como é propagada o comunismo, a ah, comunista come criancinha, mas coisas absurdas que a gente vê... Infelizmente, e é assada, colocado né? em discussão uma pauta moral que fica o candidato discutindo com outro candidato para ver quem é mais cristão, enquanto isso a gente não vê projeto claro que discuta a economia do nosso país, o combate à fome, que resolva o problema da saúde, que resolva o problema da educação. Então, eu faço parte do PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, e nós reivindicamos o comunismo. O que é comunismo? Vamos debater. Não é nada disso que é propagado aí pelo Bolsonaro, pela ultradireita e pela mídia burguesa. Ser comunista é você defender uma sociedade justa e igualitária para todos. O Evandro, é, também de Jacareí, está dizendo o seguinte. No governo Bolsonaro tiveram várias greves, inclusive Jacareí, São José e etc. e tal Fala aqui da MWL. Ele diz, qual foi a vez que o governo interviu para que não acontecesse greve. Olha só, não teve intervenção do governo dizendo que não pode ter greve, até porque a greve ela é um direito constitucional. Agora, que você vê uma forma diferente da polícia te abordar e que isso tem a ver com quem está no poder, a gente vê claramente. Vamos lá, Bolsonaro, assim que foi eleito, no ano de 2018... No primeiro trimestre de 2019, em seu governo, ele editou aquela medida provisória que o trabalhador não podia mais contribuir para o sindicato através da sua folha de pagamento, que foi uma medida completamente inconstitucional, tanto que caducou. Então, isso é uma forma de querer enfraquecer e de querer acabar com o sindicato. O trabalhador ele tem o direito de ser sócio, de contribuir para a entidade sindical, de contribuir para a sua luta. Foi no governo do Bolsonaro, em 2019, que nós fizemos a greve geral contra a reforma da Previdência que foi aprovada, que é um grande retrocesso para os trabalhadores. Então, pode até não ter aquela intervenção direta, porque seria ultra inconstitucional, agora, que ele tentou de outras formas, e ele falava isso no seu discurso, e segue repetindo que ele pretende acabar com todo tipo de ativismo que existe no país. E quando ele fala de ativismo, ele fala de acabar com a associação, ele fala de acabar com o Grêmio Estudantil, ele fala de acabar com o sindicato, com centrais e com partidos políticos, porque é esse ativismo que luta em defesa dos trabalhadores, é esse ativismo que luta em defesa do meio ambiente, que luta em defesa das liberdades democráticas. Então, em nossa opinião, o governo Bolsonaro, ele é, sim, uma ameaça ao movimento, principalmente ao movimento sindical. Não concordamos com o programa do PT. Inclusive, é conciliação de classes, hum. o Lula está junto com o Alckmin. Nós temos as nossas diferenças profundas. O PT governou o nosso país, podia ter feito diferente, não resolveu a vida do pobre. Agora, diante dessa ameaça do que é Bolsonaro, nós chamamos o voto crítico no PT, tanto para presidente, no caso Lula, como o governo do Estado, que é o Haddad. Muito bem, Weller, obrigado pela presença. São 8 horas da manhã, você tem seus compromissos de agenda também. Então, gente, a Ardag, Ardag que chama. Isso, Ardag está em greve. Exato, por aumento de salário, uma é metalúrgica irlandesa. Quanto ganha o um trabalhador em média da Ardag. Olha, não sei te dizer qual é a média, Olano, porque hoje não só na Ardag, mas em toda a categoria Varia. você tem uma discrepância absurda. Você tem por exemplo, numa Embraer, o trabalhador que ganha 40 reais por hora porque ele é velho de casa e você tem lá o trabalhador mais novo que ganha 10 reais por hora ou ganha 75% a menos. Isso acontece na GM, Varia, isso não. acontece na Itáxita tem acontecido muito na categoria, é parte do processo de reestruturação produtiva, que é a nossa luta contra também. Então, não vou arriscar aqui até para depois não ser acusado de não ter falado verdade. Agora, independente se o cara é novo e ganha X, e o cara é um pouco mais velho de casa e ganha Y, é uma greve que é justa. Ardag, tem que sentar com o sindicato, tem que dar 10% de aumento, tem que dar o vale-compra e tem que renovar os direitos, grande luta dos metalúrgicos da Ardag nessa campanha salarial. Amanhã, três e meia da tarde, Davi, você está convidado para o suco do Dantas lá no sindicato, que vai ter a Assembleia. Isso, amanhã vai ter Assembleia na sede do sindicato, às 15h30, Assembleia Geral da Campanha Salarial e, na quinta-feira, nós fazemos uma plenária com os metalúrgicos às 10 horas da manhã, que é para estar discutindo o segundo turno das eleições. Então, quarta-feira, Assembleia de Campanha Salarial, quinta-feira, Plenária com a rapaziada, e o que tem pra hoje nesse momento é greve dos trabalhadores da Ardag na luta por aumento de salário. E amanhã tem Urubu bicando o Gavião. Olha, eu acho que o Coringão vai ser campeão. Vamos ver. <risos> a esperança é a última que morre. Não, né? Vamos lá. Maracanã. Grande jogo, né? Corinthians e Olha, Flamengo. Amanhã, gente, Jogão, quem, né? Quem quiser, já tinha sete, o oitavo ônibus foi lotado ontem. Quem quiser ir pro Rio de Janeiro amanhã. É só ligar para o van, viu? Já lotaram oito ônibus, Jacareí, São José, Caçapava, tão corintianada. Invadiu o Rio de Janeiro amanhã. Opa, vou estar tá lá no meu AP, sentado, tomando uma gelada. Copacabana. E assim, não. Meu AP é uma caixinha de fósforo de 40 metros. Um trabalhador metalúrgico hoje em dia não aguenta comprar mais do que isso, não. Obrigado pela presença mais Eu uma Eu que vez. agradeço. Obrigado, obrigado ela Valeu.